Olá pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui de novo para conversar com vocês sobre os grandes problemas nacionais e também é, internacionais, né? Que, afinal, a nossa América Latina está tumultuada, acontecendo um monte de coisa e vale a pena a gente também repassar um pouco ah, o que está acontecendo com os nossos vizinhos, tá? a eleição do Uruguai, na Bolívia, na Argentina, tudo isso é muito importante e reflete no Brasil. Vocês sabem que nós estamos em todas as mídias, né? Curta a gente, né? curta a gente do Facebook, né? você pode receber o nosso boletim tanto pelo e-mail, como pelo Whatsapp né? e, e, e, e Nós estamos no Instagram, no Twitter Segue a gente no Twitter que a gente está ali, ó, pom, pom pom pingando as notícias e chamando vocês para o diálogo né? E também estamos no Youtube Você verá este filme que nós vamos fazer agora muito melhor no YouTube. E para continuar nos vendo, você precisa contribuir com a gente, botar o um, um seu dinheirinho ali, né porque é da contribuição dos nossos leitores que nós sobrevivemos. Eu estou aqui hoje com o professor Ladislau Dombo, professor de Economia, na PUC, é uma pessoa extraordinária, consultor da ONU, né? já viajou o mundo inteiro aí e tal. E temos uma sorte danada de ele estar aqui porque ele é requisitado para o mundo inteiro aí que quer. O mundo inteiro quer explorar essa cabeça maravilhosa aí. Não para, que, Está sempre viajando. Né? Viaja para Paris, para Polônia, para pra... Para onde mais você foi? Para muitos lugares. Para muitos lugares. E agora mesmo está viajando por todo o Brasil, né? porque as pessoas, as universidades, querem que ele explique o que é que está acontecendo com a política econômica deste nosso país. Até daqui a pouco. Aqui estamos de volta né? Nós vamos começar o, o nosso bate-papo Com uma coisa que está preocupando e atormentando todo mundo Que é o pacote que o Guedes quer Que a nação inteira engula né? Mas não vai dar para engolir não Vocês imaginem, imaginem com o mas isso é apenas um dos aspectos. Para reduzir o gasto público, ele propõe reduzir as horas e o vencimento dos funcionários públicos, colocando, inclusive, um mínimo que é muito inferior àquele mínimo com que os funcionários concursados ingressam na administração pública. Então, quer acabar com as promoções, e, enfim, eu penso que ele tem aquela ideia do FOM misto, né? acabar com o Estado, porque atacar furiosamente, achar que reduzindo o salário de funcionário público, sem reduzir o dele, sem reduzir nenhum salário do primeiro e segundo escalão, né? ele vai consertar a economia. Ele, ele diz que vai conseguir 80 milhões Em dois anos Para pagar as contas Enfim, tudo que ele está fazendo É para pagar as contas Então ele está Anunciou também Que é necessário E ele vai fazer Agilizar o processo De privatização porque, nesse ritmo, eles não estão arrecadando o suficiente para pagar as contas. É aquela mentalidade que nós sabemos, né? é o déficit fiscal, pegar dinheiro para pagar as contas. Mas nenhuma medida contra os ricos. Ao contrário, para os ricos, eles só facilitam, né? isentam, não cobram dívidas. Né? e caramba e alienação dos bens nacionais a, a, a, a última que, que ele diz né? que vai permitir você sabe você não pode exportar madeira que não, que nativa né? você não pode exportar tora pode exportar toras das alienígenas, né? que pinos, eucaliptos e tal. E você também sabe que há uma deflorestação na Amazônia que é ilegal, porque ele quer legalizar a exportação de toras, porque diz que é a riqueza que, que com isso faz dinheiro. Enfim, é tanta insanidade. Né? Como é que você acha que cortando o gasto, só cortando o gasto, ele vai resolver? De, de que o PIB. Ah, sim, outra coisa que eu gostaria de, de, de, de frisar. Diz que a economia já está melhorando. É? Que já vai. Não vai dar 1% o PIB, vai dar 0, não sei quanto, e que isso é uma melhora e que nesse ano já teve 70 mil novos empregos, agora no último mês, né? 40 mil no comércio. Né? Seja, todos os anos, nesse, quando é fim de safra e quando é verbo de Natal, <risos> né? há uma maior demanda de emprego. Mas entre 60 milhões de desempregados, 40 mil, o que, que é? Deixa eu, de, deixa eu comentar. Uh, tem uma... Uh... Primeira eh, constatação óbvia, que é o seguinte, eh, deles que eles eh, assumiram, porque a partir de 2003, meados de 2003, tem manifestações, boicote, a Dilma eleita, disseram que não ia governar e não governou mesmo, eles estão, digamos, entraram de sola né, contra a Dilma quando ela tentou reduz, reduzir os juros, eh, em particular das famílias, da, das empresas, né? é, e de lá para cá a economia está parada. Né? Nós tivemos uma recessão de 3.8% em 2015, 3.5%, ou seja, um, uma queda de 7% que nunca recuperamos. Né? É, quando a economia se diz cresce, o PIB de 0,9%, isso é uma bobagem porque é, é menos do que o crescimento demográfico, né? E além do mais, eles calculam no PIB os enriquecimentos uh, dos banqueiros que não contribuem nem com emprego, nem com, uh, nem com produção, né? Então, a primeira coisa que até quando a gente vai até acreditar que eles estão uh, consertando a economia, quando na realidade eles quebraram a economia através de juros uh, que são simplesmente extorsivos, né? Um segundo eixo importante a é entender, é, que é o seguinte, é, para você equilibrar as contas públicas, é, você não faz isso é, ferrando a economia, ferrando as famílias, ferrando e média empresa, coisa do jeito. Você diz que você vai reduzir os gastos. Eles não estão reduzindo os gastos com os juros é, nos bancos. Né? Nos, é, em cima da taxa selic, a taxa selic se reduziu, mas o, o volume, é, o estoque da dívida aumentou muito, então no ano passado nós continuamos um dreno sobre os recursos públicos de 320 bilhões que foi para tesouro direto, para aplicações financeiras, que é dinheiro que vai para banqueiros, vai para fundos é, é, diferentes financeiros, vai para holdings, né? e na realidade não gera emprego porque simplesmente são aplicações são aplicações financeiras né? o, o o grande problema é que se você é, mantém o dinheiro transferido para os banqueiros e eles não investem eles só rodam nas aplicações financeiras mas ao mesmo tempo para pagar dinheiro para os banqueiros você reduzir o dinheiro que há para o SUS, para a educação, para a minha casa, a minha vida, enfim, um conjunto de elementos, você atinge o, o, o salário mínimo, você, no pacote que você faz, você reduz a capacidade de compra das famílias, você está reduzindo, reduzindo o dinheiro que é o imposto sobre o consumo que vai para o governo, então você está afundando Agora, isso se multiplica, né? isso não é, não é nada complicado em termos econômicos. Né? Quando as famílias estão consumindo menos, as empresas não têm para quem vender. Quando as empresas não têm eh, para quem vender, elas empregam menos. Né? Então, o nosso desemprego, que em 2010 era de 4,8%, agora tá chegando a quase 13%. Né? Falarem em um aumento de que abriram 70 mil postos de trabalho é uma piada, né? O, na fase Lula se gerou 18 milhões de empregos formais, né? Quer dizer, um negócio que não, dá, não faz muito sentido. Mas o mais importante é o seguinte, as empresas estão trabalhando hoje com 70% da sua capacidade. Elas poderiam produzir muito mais, não estão produzindo porque não, não tem para quem que vender. vender. Então você tem uma entrevista de um empresário que diz sim, realmente está mais barato eu contratar, né? Só que para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Então, o empresário produtivo, o que ele precisa, é, não é um discurso ideológico, ele precisa ter mercado para quem vender, ou seja, as famílias têm que ter dinheiro, né? e ele tem que ter acesso a juros barato para poder investir. Isso que funciona em qualquer parte do mundo, isso não é questão de ideologia, é uma questão é, é, é, eminentemente prática. né? No Brasil, o empresário produtivo não tem nem para quem vender e não tem crédito barato, tem pelo contrário, juros extorsivos. Então, o que, que ele, ele fez com toda essa redução? Porque a narrativa é reduzir o Estado, porque o Estado é gasto. si é uma bobagem, porque o Estado assegurava a saúde, assegurava a minha casa, minha vida, fazia investimentos para as famílias e, por outro lado, fazia investimentos para infraestruturas, transporte, energia, etc. Né? O SUS e outras políticas sociais asseguravam uma melhor, melhoria das condições da família, que podiam consumir mais, sem ter que gastar com planos de saúde privados e por gênero. Então você dinamizava a economia pelo, pelo consumo. E você dinamizava a atividade é, é, empresarial porque porque tinham para para quem vender e porque as infraestruturas geram maior produtividade empresarial então o negócio que o ciclo econômico, ele não, não é não é complicado né esse olhar eu acompanho isso eu assessorei vários países né? você prioriza o bem-estar das famílias o bem-estar das famílias gera capacidade de compra, esse bem-estar, em parte, é dinheiro no bolso, que você não pode ferrar a família desse lado, e em parte, é o salário indireto, o acesso à, à educação gratuita, à saúde, à segurança, essas coisas, né? Um rio limpo, todos todo esses processos. Então, onde funciona? E eu pego exemplos como a China, que está funcionando, a Coreia do Sul, o Canadá, eu pego regimes politicamente diferentes mas em termos econômicos, todos que funcionam têm isso em comum. Eles orientam os recursos para o bem-estar das famílias. Nesses duplos aspectos, dinheiro do bolso, comprar, pagar o transporte, comprar a camisa, e tal, e acesso aos bens públicos, né? O consumo coletivo. Você não compra a tua própria escola, não compra o hospital. Você tem que ter acesso aos serviços de saúde, certo? E você isso dinamiza a atividade é, é, empresarial. Uh, o que reduz uh, o desemprego, certo? e aí é, é muito interessante porque, primeiro, a atividade empresarial vai gerar imposto sobre a produção e vai reduzir os custos sobre a previdência porque você reduziu o desemprego. Então, se você soma os impostos que uh, pagam as famílias sobre o consumo e os impostos sobre a produção, você gerou mais dinheiro. Então, para o Estado. Então, qual é a, a imensa bobagem dessa farsa que a gente enfrenta, que eles, curiosamente, chamam de narrativa? Né? É, é que, é para você fazer funcionar a economia, não é o reduzindo os chamados gastos é, do Estado. Na realidade, esses gastos são investimento, né Agora, o gasto, sim, é o que eles transferem para os bancos. Agora, quando você reduz o dinheiro que vai para as famílias sob forma de SUS e essas coisas, salário indireto, e você reduz o direito, reduz o salário mínimo, etc., que reduz o consumo das famílias, você está simplesmente aumentando o déficit, porque está entrando menos dinheiro. Você esfriou a economia. A forma inteligente eh, de você dinamizar a economia é rigorosamente inversa. Nós temos 380 bilhões de dólares em reservas, transforme uma parte disso em real, retome os investimentos públicos, minha casa, minha vida, favoreça o aumento do salário mínimo, etc. Frentes de trabalho, como fazia o Getúlio naquela época. Você gera uma dinâmica de, de consumo que vai gerar mais atividade empresarial. Não vai gerar inflação, por quê? Porque as empresas estão trabalhando a 70% da capacidade estão subutilizadas, tem estoques acumulados. Então você aumentou a demanda, mas você tem a oferta que casa com, uh, uh, com isso. Você retomando a atividade empresarial e o consumo das famílias, você gera mais recursos para o Estado e a conta fecha. É assim que funcionou a forma como os Estados Unidos saíram da crise, nos Estados Unidos também, nos anos 30 havia isso, não. Estamos mal, que o Estado tem pouco dinheiro, ah, Vamos New o círculo, deal, né? O New, é? New, New Deal, o foi isso. E né? investimento maciço na construção. O que, que eles fizeram? Eles pegaram, meteram um imposto uh, em cima uh, dos capitais financeiros e produtivos, emitiram moeda e geraram um monte de iniciativas públicas de investimentos que geraram dinheiro na mão das famílias, as famílias não colocam dinheiro em paraíso fiscal, não fazem aplicações financeiras, o grosso da população compra, porque tem necessidades. Então, um real que você coloca, por exemplo, no Bolsa Família, ele dinamiza um R$ 1,78 no, no PIB, né? isso foi calculado pelo, pelo IPER. Né? Então, você obtém os efeitos multiplicadores. Por que, que a China está se desenvolvendo com essa rapidez? Porque ela controla o sistema financeiro. E o cara na, na, na China não vai colocar o dinheiro em paraíso fiscal e fazer especulações e coisas do gênero. Ele tem que investir. Certo? Não tem mistério em economia. Você não vai desenvolver economia gerando confiança entre os ricos. Né? Porque o rico, quando fica com confiança, ele quer chupar mais. É tão simples assim. Né? A gente tem esse negócio aqui, que foi feito pelo, pelos americanos aqui, né? Levantaram quem são os bilionários no Brasil? É a Forbes, né? Vale a pena se comprar tá, tá nas bancas. O, e você vê o perfil aqui. Você conta nos dedos gente que está fazendo alguma coisa. Como é que o José Safra aumentou em 12 meses, de março de 2018 a março de 2019, aumentou a sua fortuna, sua fortuna dele, no valor do banco, sua fortuna pessoal em 19 bilhões. Certo? Eu vou dar um exemplo, eu uso isso frequentemente para as pessoas entenderem, porque as pessoas não, não entendem o que é, que é um bilhão. Imagina que eu tenho um bilhão de dólares. Imagina que eu pego esse bilhão de dólares, aplico a 5% ao ano. É moderado, uma aplicação financeira é moderada. Quanto é que eu estou ganhando? Eu estou ganhando, por dia, 137 mil dólares. Estão entendendo o que é, que é um bilhão? Agora, em 12 meses, esse cara aumentou em 19 bilhões. De onde sai esse 19 bilhões? De algum lugar tem que sair, né? Se você que, que me assiste está em dívida e está ferrado em juros elevados, sabe que de algum lugar eh, esse dinheiro eh, saiu. Esse dinheiro saiu da família, saiu dos programas sociais, eh, saiu da capacidade de investimento do governo. Né? E o resultado prático né? é que você esfriou a economia. E quanto mais você esfria a economia, menos imposto é pago, tanto sobre o consumo como sobre a produção, e o resultado é que você gera, aumenta o déficit. A grande piada é o seguinte, a, é o sexto ano é, que é, eles estão é, ferrando o país, é, aumentando o déficit, é, porque é, o erro básico é que eles têm que inverter é, é, a, a, a compreensão e acompanhar o que se faz no resto do mundo. Né? Você dinamiza a economia para ter mais recursos gerados pela, pelo consumo e pela atividade empresarial, o que fecha a conta. O que eles estão fazendo, simplesmente. Primeiro, nós não vamos tocar no que os bancos estão chupando, porque é sagrado, eu sou banqueiro, certo? diz o Paulo Guedes. Uh, e uh, isso uh, reduz as entradas. Você tem que aumentar as entradas, em vez de diminuir os gastos do governo. Porque aí você gera uma dinâmica econômica. Então, o... Isso é um, é, um, é um beabá de economia. Pus no meu blog, doobor.org, vocês podem pegar lá dez minutos para entender a economia. Eu peguei um, um quadro na PUC e desenhei as coisas. Hoje tem que fazer desenho para entender o grau do besteirol que a gente tem que ouvir cada vez que que pega o Jornal Nacional que dizem, não, mas vai melhorar. Vai... Mas que melhorar? Se você tira juros em cima da família, de um porte, nós temos 64 milhões de, de brasileiros que estão ferrados com o nome sujo. Não estão conseguindo pagar o comprar, que compraram, que dirão comprar mais coisas, certo? Então você está paralisando. A pequena e média empresa está ferrada também, é, é, também em, em dívidas. Então os banqueiros estão extraindo dinheiro das famílias, da pequena e média empresa, porque a grande pega dinheiro lá fora, a juros moderados, certo? e você pegou a capacidade de investimento do Estado através do serviço da dívida pública, que no ano passado foram 320 bilhões eh, de dólares. Tem o fazer funcionar a economia eh, é simples, de que, que precisa o empresário produtivo? Ele precisa de gente com dinheiro para poder vender para eles, ou seja, precisa de demanda, certo? e precisa de juros baratos para poder investir. Tem, tem, para quem vender, tem que é, poder investir. Aqui no Brasil eles não tem nem mercado, porque ferraram com a capacidade de compra da população, e não tem como investir porque os juros é, para a pequena e média empresa estão uh, na ordem de 50%, o que o negócio completamente surrealista no resto do mundo é 2% ao ano. Veja, ve, ve, veja até onde vai a, a maldade dessa gente. O único banco que a gente tinha de investimento né, era o BNDES. Né? Eles estão transformando num banco comum também, que agora mesmo teve um lucro absurdo. Né? E deixou de ser o banco produtor do desenvolvimento. O banco, a intermediação financeira, é atividade de meio, não é uma atividade de fim em si. Você não come os sinais magnéticos que é o dinheiro de hoje, coisa do gênero, O banco não produz alguma coisa. O que justifica a intermediação financeira é ele pegar esse dinheiro, por exemplo, as poupanças tuas e várias pessoas, junta isso, vai falar com o empresário e diz: olha monta aqui uma fábrica disso, disso, daquilo, porque tem demanda para isso vai funcionar. Ou seja, é o cara que junta poupanças improdutivas e transforma em investimento produtivo. Isso que é, o, por exemplo, a função uh, do banco uh, na, uh, na China, que é a função do banco na, uh, na Alemanha, Alemanha, ou outro, uh, Alemanha em outro é país. todo o município, porque é um banco. É. Né? Aqui não, aqui eles extraem. Isso simplesmente não, uh, não funciona. você está esterilizando as nossas poupanças porque o problema básico de tudo isso é o seguinte isso foi estudado pelo, pelo Piketty né? e hoje é aceito mundialmente né? na realidade para você produzir é trabalhoso, tem que fazer coisa concreta né? É, mas para você produzir, você tem que isso tem que render, o produto no mundo o PIB mundial aumenta 2, 2,5% a ano se você faz uma aplicação financeira que é só papel, só computador, né, você vai ganhar entre 7% e 9%. Para onde é que vai o dinheiro? Para onde é que vende é mais, e além do mais é só teclado, né, produzir é, é, é, muito mais, é muito mais trabalhoso. O que Quem que faz a China? Fecha a especulação, né? O né? que que é, é, propõe o Piketty? Caras que ganham dinheiro sem produzir nada, viveram bilionários apenas extraindo, vão receber um imposto forte para equilibrar o que eles fazem e quanto eles pagam de, de, de imposto. Você sabe que no Brasil os, todos esses ganhos financeiros, lucros dividendos, uh, são isentos de imposto. Eu, professor, é para eu país não, mundo pago 27,5%. <risos> esses caras uh, não.. Uh, pegou um, um Frias que aumentou em 7 bilhões em 12 meses o seu, uh, os seus lucros, claro que tá, ele está gostando do que estão fazendo. Né? Mas, na realidade, esse sistema está fechando o país. Então, ainda sobre a questão da, da, é? da, sobre a, a questão da, da Caixa Econômica. Né? Em todo o país do mundo, a caixa, há uma Caixa Econômica, né? que pega a poupança do povo, para devolver em, em, em desenvolvimento. Aqui eles estão acabando com a caixa também. Sabe? Além do banco de desenvolvimento, eles também estão acabando com a caixa. Transformando num banco comercial para depois, lá na frente, vender. É, o, o, o básico é o seguinte. É, eu organizei planos de desenvolvimento em, em vários países. né? É, você organiza o uso do recurso público e a orientação para os bancos é, em função é, da, do efeito multiplicador do dinheiro. Então, por exemplo, se eu é, favoreço um conjunto de investimento no saneamento básico, a gente sabe, isso é estatístico, um real ou um dólar que você investe em saneamento básico, são 4 dólares que você deixa de gastar com doença saúde, saúde público certo Então, na realidade, o que você está fazendo? Você colocou o dinheiro dali e, com isso, você liberou 4 dólares do outro lado, ou seja, você dá para investir em outras coisas. Então, o que você faz para a coisa funcionar, você pega o dinheiro que você tem e você vai pensando, bom, eu vou priorizar o saneamento básico porque isso vai gerar um tempo multiplicador. Eu vou pensar que regiões é, do país estão com insuficiência de transporte, portanto as coisas saem mais caro quando saem de lá. Vou melhorar esse transporte porque isso gera, barateia o custo de produção e com isso eu vou dinamizar a economia da daquela região. E você vai hierarquizando os projetos, partindo dos que mais multiplicam os recursos, porque tem mais utilidade imediata para a economia, até os que menos até chegar ao limite dos recursos. Isso funciona para o Estado, de um lado, e funciona também uh, para o empresário. Porque se o um empresário ele tem um imposto uh, sério uh, sobre a fortuna, né, sobre o dinheiro parado, e que vê que esse dinheiro está diminuindo, ele vai pensar, bom deixa eu fazer uma coisa útil com esse dinheiro. E isso você incita um cara, em vez dele comprar ações e, e, e brincar na especulação, você desonera o investimento produtivo e taxa fortemente o investimento especulativo. O resultado, você está canalizando, incitando os banqueiros privados é. a utilizar o dinheiro de maneira é, é, de É um círculo vicioso aí. Né? É um círculo virtuoso que a gente Vico. busca para se contrapor ao círculo vicioso que eles, é, que eles montaram. Né? É. Eles aqui estão enriquecendo os bilionários, certo? esperando que os bilionários invistam. Os bilionários não investem em fazer aplicações financeiras e colocam grande parte do seu dinheiro em paraísos fiscais e ainda por cima estão isentos de impostos. Pensar que isso aqui funcione, francamente, a, se, é o sexto ano que a cada fim de ano me dizem sim, mas quando ano que vem está previsto. Coisa. É só você olhar as estatísticas. Ano por ano a gente olha assim. Em janeiro dizem que vai crescer 3%. Em maio dizem que vai crescer 2%. Em setembro dizem que vai crescer 1%. Agora é 0,8%. Né? É, <risos> é, é palhaçada. Por quê? Porque é palhaçada pelo seguinte. O sistema só funciona quando você emprega o dinheiro para a produção, você tem que comprar máquinas, você tem que produzir, você tem que investir, não tem, não tem Não tem milagre, agora dizer que não, nós estamos enriquecendo os ricos, os ricos vão ter confiança e vão investir, né? Um belo empresário aqui, faz uma entrevista excelente, diz para que que eu vou, está uh, uh, uh, mais barato eu contratar, mas para que que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Então, esse sistema simplesmente não funciona, a gente tem que mais então... em nós nos indo para trás isso é verdade é isso aí tá vendo fiquem com a gente daqui a pouquinho nós vamos voltar continuar com esse papo sobre esclarecendo as coisas né? no outro dia a gente vai voltar é? a gente vai voltar outro dia não daqui a pouco dessa vez ah. então que tal vocês gostaram da aula aí é isso o é, professor Nadiz Raul Lobo, né, que está dando uma volta ao mundo, né, ele faz parte de uma corrente de economistas que está questionando né, essa ditadura do capital financeiro que foi imposta praticamente no mundo todo. Né. Então, daqui a pouquinho, então, ou melhor, é, logo nós estaremos de volta para continuar essa conversa com o professor Lannis Moldova, fique com a gente, contribua para que nós possamos continuar com esse jornalismo diferenciado. Até mais.